Quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo! Bora, então, fazer a nossa paquita. Essa peça aqui... Foi pedido por uma aluna, né? Do nosso, de um dos nossos grupos A gente desenvolveu Ela mandou Esse pedido aí E essas fotos Pra gente desenvolver. envolver a gente se envolveu pra ela, tá? Bora fazer A ombreira, quatro vezes tricoline E duas vezes na manta Aí, vocês Aqui eu tô usando esse tecido aqui Ele é um sintético, tá? Ó, tem um brilho você pode comprar aquelas franjas para roupas também, nos armarinhos tem para comprar. Então você pode estar tá comprando esse tipo de franja para estar tá fazendo essa ombreira aqui, tá bom? Essa aqui uma vez. Aí o que eu fiz, coloquei aqui, cortei maior. Aí agora eu vou pregar aqui para depois a gente fazer as franjinhas, tá? Aqui pro chapéu, tô usando tricoline também duas vezes esse aqui é o topo e uma vez na manta. Tá? Na nossa aba aqui, duas vezes no tricoline e uma vez na manta. Aqui, né? Pro, pro nosso ao redor ali do chapéu. Então, duas vezes tricoline e uma vez na manta, tá? Então, aqui, esse aqui é o filete da saia, tá? Tô usando tricoline, uma vez dobrado, Tá? Também vamos usar para o chapéu a cordinha, né? Cordinha elástica e um focinho de porco, tá bom? Aqui, o nosso corpo, tricoline duas vezes, azul ou vermelho, tá? E a nossa saia, tá? Uma vez, no branco, a saia eu tô usando cetim, mas você pode usar tricoline também, tá? Então, esses são os materiais. Também vamos usar filetes, assim... Do mesmo tecido que a gente vai fazer a ombreira, tá? Então eu vou usar esse tipo de filete. Você pode estar tá usando outra coisa, né? Que dê esse ponto de brilho para fazer a peça, tá? Então aqui tem alguns filetes que a gente vai usar tanto no chapéu, no chapéuzinho, quanto na saia, tá? Também vou usar corrente. Queria corrente dourada, mas não tenho. Vou ter que usar essa aqui mesmo, tá? Usar correntinhas assim, como eu disse, eu queria dourada, né? Também vamos usar essas ponteiras aqui, tá? Tá bom. Se você tiver a corrente dourada, é melhor, tá? Aqui eu vou mais ensinar vocês a fazer. Eu não, não tive tempo de ir comprar os materiais certinho, né? Então, mas vou fazer com o que eu tenho aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui... aqui vamos colocar aqui e a gente vai fazer as franjinhas aqui tá Ficou assim. Agora, a gente vai pregar. Colocar tudo pra dentro aqui. Aqui, colocamos a franja toda aqui pra cima, vamos colocar o outro Pedaço aqui, a outra peça aqui, a manta tá embaixo, né? E vamos. assim Vamos para espontar Já tá pronto. Agora vamos fazer a outra. Ficou assim. Então, nossas ombreiras estão prontas. Vamos fazer o nosso chapéu. A gente vai passar uma costura de segurança aqui, né? Ó, fez o sanduíche, a manta no meio... Tchau, Dobro uma vez pra dentro e outra vez no meio. Fazendo essa dobradura aqui, tá? das partes aqui. Achar o meio. Achar o meio aqui também. Meio com meio aqui. Ficou assim, agora a gente vai colocar aqui a nossa manta. E aqui, a outra peça em cima, tá? Vamos pregar aqui. Com a aba pra dentro, Aqui vamos pegar o nosso filete, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui. a gente já vai pegar e colocar os nossos antes de tudo vamos passar uma costura aqui, tá? aqui a gente vai passar uma costura aqui E aqui a gente já vai colocar... Os nossos enfeitinhos aqui, tá? É aqui que vai ficar... Coloca a nossa corrente aqui, tá? Vou lá colocar no nosso... Nosso balancinho e já volto pra mostrar pra vocês. Já voltamos. Aqui, colocamos a nossa corrente. Os nossos enfeites. Agora, vamos fechar aqui, tá? Costura, costura aqui. Vamos fechar aqui. Viramos aqui, vamos passar uma costura de segurança aqui. Ficou assim, agora vamos preparar o topo. Manta. Tricoline, manta e aqui. E vamos passar a costura por tudo. E aqui a gente vai pegar o nosso topo, tá? E agora, vamos colocar o nosso... Cadê o nosso focinho? pouco, oh, pequeno. Tá pegar o flete aqui Colocamos aqui a amarração, agora vamos colocar o nosso Colocamos o nosso cordão vamos passar o cordão por aqui tá ó e pregar aqui na nossa aba aqui tá aqui o então, nosso chapeuzinho tá pronto, ok? Fácil e simples de fazer, tá? Então reserva. Vamos, vamos pegar a nossa saia. o nosso filete dobrar o nosso filete uma vez para dentro e uma vez no meio, né E vem passando aqui na nossa saia, tá? Assim, agora vamos pegar uma fita de brilho. Pegamos uma fita de brilho e vamos colocar aqui, ó. Tá? A gente vai cortou a rebarba aqui né da nossa fita vamos passar mais uma costura aqui sai. A saia reserva. Agora vamos pegar o nosso corpo aqui. Temos piques para fazer, tanto aqui aonde vai a saia, quanto aqui onde é, aonde vai o nosso a nossa ombreira, tá? Então temos piques para fazer. Aqui eu já fiz os piques, aqui já fizemos o pique. Vamos assinalar aonde vai os nossos botõezinhos, tá? Aqui um aqui. O outro aqui e o outro aqui. E vai os nossos os nossos botões com as nossas com as nossas correntes tá então já vamos aplicar Então, já vamos aplicar, ok? Ficou assim, agora vamos colocar a nossa saia. Do um pique ao outro. Agora, vamos pregar. Vou colocar tudo para dentro. Pegar o fogo. Deixar só uma parte aqui no meio pra gente virar a nossa peça, tá? Essa costura por tudo. Vamos fazer pique e virar a nossa peça. Ficou assim, agora a gente vai passar um preço ponto na peça toda, pra gente tá pregando na sombreira, né? E já nesse três a gente já vai aproveitar e fechar aqui esse buraco que a gente deixou pra virar a peça, tá? Por as ombreiras, tá eu gosto de já medir certinho aonde vai o velcro. Eu esqueci de falar para vocês, mas a gente também vai estar tá usando o velcro, tá? vai os véculos e aqui a gente vai medir certinho onde que a gente vai colocar os nossos as nossas ombreiras né as nossas ombreiras vão ficar aqui Pegar as ombreiras agora aqui tá. coisa aqui É só colocar os nossos velcos. Então, ficou assim, a nossa roupa da Paquita, nosso vestido Paquita, né? Fantasia da Paquita. É um pedido de uma aluna, né? A do nosso grupo, grupo dos cursos. Ela pediu e a gente fez. E a gente elaborou a nossa fantasia da Paquita. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É o meu resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Beijinhos. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Tchau.